Quero falar uma coisinha aqui para vocês. The book is on the table. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, um mensageiro da abelhagem também, com mais uma aula. E hoje eu vou explicar para vocês o que são. As preposições, claro que existem vários tipos de preposições, vários usos, mas hoje eu vou focar só nas preposições que remetem a posições, tá? E é por isso que eu trouxe aqui uma, uma case né, de microfone. Oh, vocês podem ver uma case, e também esta pan, esta caneta aqui, que aliás é exclusiva do Junior Silveira, quem foi na Masterclass de Junior Silveira tem uma dessa, né? você quer uma dessa, então você fica atento para você ir na próxima Masterclass. Vou usar estes dois objetos para explicar para vocês, dar exemplos de frases com preposições, então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o belzinho, põe a orelha nele, para você ser notificado dos próximos vídeos e deixa o like para ficar feliz. Me segue em todas as redes sociais. Vamos lá, então. Bom, tem uma preposição que ficou muito famosa no inglês, que é o on. Por quê? Porque a frase mais famosa de quem fala inglês ou de quem já ouviu falar no idioma, sei lá, é The book is on the table, certo? O livro está em cima da, da mesa. The book is on the table, certo? Então, temos aqui a pen. The pen is on the table, beleza? Só que a pen também pode estar aqui, ó. On the case. Então, the pen is on the case. Repeat after me. The pen is on the case. Repeat. Mais rápido. The pen is on the case. The pen is on the case. Muito bem. Bom, vamos lá. Depois do on, vou colocar ela aqui dentro. Então, se ligando no mistério, ó. Coloquei aqui dentro. The pen is in the case. The pen is in the case. Você troca a preposição on por in, que aliás essa estrutura a gente vai usar bastante, né? Então, the e o objeto, no caso, the pen, ou pode ser qualquer outro objeto, pessoa, enfim. Depois você vai colocar o to be, is, se for plural, are, tá? Então coloca o to be, a preposição. Que você quer usar, dentro, fora, em cima, embaixo, whatever. E aí depois você coloca o outro objeto, outra pessoa que esteja naquela posição em relação à primeira pessoa, o sujeito. Né? Então, no caso aqui, the case. Então, the pen is on the case. The pens are on the case. Né? Em cima do, do, do case, caso for plural. Então, essa estrutura aí que você tem que entender. Beleza? Todas as frases serão baseadas em cima dessa estrutura. Vamos continuar. Temos in que é dentro, ou também pode ser inside, beleza? Vamos lá. Another preposition is near, que aliás se confunde né, com at, mas near é perto. The pen is near the case, ok? Também pode ser next to, the pen is next to the case, porque está próximo, né? está perto, near or next to. Se eu pegar a pen exclusiva do Júnior Silveira, que será distribuída na Masterclass, e colocar aqui, ó, exatamente embaixo deste case, ela vai ficar under, under. The pen is under the case. The pen is under the case. Muito bem. Aliás, under, você sabe que é embaixo, também remete ao metrô na Inglaterra, que é underground underground, que é né, embaixo do, do chão, né? Under, underground, olha lá, associa por isso. Próxima preposition, né? Over. Qual que seria a posição que a pen precisaria estar em relação ao case para dar a ideia de over? Hum? Like this. Olha lá, over. Ó, repare que ela não está on. Porque on é quando eu tenho contato aqui, ó. está exatamente em cima, né? O over é quando está acima, não tem contato. Então, the pen is over the case, certo? Olha lá, tem essa distância aqui, right? Próxima preposition é below. Below, não é below não, é below, ok? Não existia. Below é a parte contrária do over, né? Só que se over está acima, below está abaixo, tá? Note que não é under, under é embaixo quando tem o um contato, tipo on lá, né? Então, está abaixo, é below, below, tá? Duas preposições muito confundidas são between e among. As duas significam a mesma coisa no português, que é entre, só que em usos diferentes. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre elas, você pode ir lá conferir depois, mas vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui, ó, o case, ele está among the box, porque ele está ali cercado, está rodeado pelos livros. Então a frase vai ficar assim, ó, the case is among the box, the case is among the box. Está cercado, rodeado. Já between significa entre, né, duas coisas, duas pessoas, dois objetos, enfim. E among é estar no meio, né, entre, no sentido de estar cercado, tá bom? Cercado, rodeado de coisas. Então essa é a diferença. Vamos um limpar, porque os mangás são, são relíquia. Muito bem, agora vamos ver esta preposition aqui, ó. Muito conhecida, né? Aliás, você já deve perceber que é na frente. Então, the pen is in front of the case. Right? The pen is in front of the case. Oh, the pen is in front of the case. Se eu colocar ela atrás, então temos o que? Behind. Behind. Que, aliás, é uma das minhas palavras favoritas em inglês. Behind. Olha que nome bonito. Behind. Acho que eu vou botar o nome do meu filho de behind. Ou então, no próximo caixão. Behind? Vem aqui, behind. Vem. Whatever. The pen is behind the case. Está atrás. Right? In front of... Behind. É como isso. É. é. É. Você gosta muito dessa caixinha? É, furar, né? <risos> tá ligado. Essa preposição é muito usada não só pra dizer coisas em relação a posições, mas também numa fala, num discurso, que é a preposição through, through, certo? Through, que significa através, né, ou a, a, adi adiante. Por exemplo, you can pass through the window, você pode passar pela janela, através da janela. Que exemplo tosco, né? Pulando, ladrão, whatever. Mas como é que eu vou dar esse exemplo aqui pela case? Eu não posso atravessar a pen né, no, no meu case, senão eu vou rasgar. Mas é por isso que eu tive uma ideia. Eu vou pegar aqui este bloco, né? Que está disponível na Masterclass Junior Silveira, atenção às datas, logo, logo vai sair. E eu posso pegar a pen, né? E fazer assim, ó. Puff! Agora sim, the pen is through the, the paper. The pen is through the paper. Então ela está através, ó. Está pelo papel aqui, ó, passando. Beleza? Que gesto lindo. Meu. Ah, é o canal de educação, minha gente. É claro que existem várias outras preposições, como já falei no começo do vídeo, vários outros significados, porque nem sempre uma preposição tem aquele significado X que eu falei aqui. Elas podem ter significados diferentes. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre isso, coloque aqui embaixo nos comentários. E também aproveitem e me diz quais dessas preposições vocês se surpreenderam em saber. Inscreva-se no canal, ativa o belzinho, põe a orelha nele, me siga nas redes sociais, deixa o like para ficar feliz, toda aquela coisa toda e compartilha. É com o seu compartilhamento, com a sua ajuda, que a gente vai conseguir atingir mais pessoas e tudo vai brilhar neste mundo. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre se de todos vocês. See you around. Bye. Bye. Yo,